E aí galera do canal, aqui é o Zubit, com mais um vídeo e eu vim jogar Copa Cacete com a galera. É, eu joguei Copa Cacete algumas vezes aqui. Ó, pra quem tá jogando no PC, uma dica é Alt, Enter, você deixa em fullscreen. Pra galera que não tá sabendo, é, que tá no PC, fica pra facilitar. Vamos lá, Copa Cacete. Eu joguei quantas partidas? Joguei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez partidas, eu só perdi duas. Vamos lá, vamos ver se eu consigo... Ganha mais algumas. Hoje eu tô com o Renan e tô com Sky. É Sky que se chama? É. E eu? E aí, Bruce? Voltou? Tô oh... mutado, tô mutado. Ah não, beleza. Não, é que o som da TV tava batendo. <risos> senão não dá strike, essa porra. Qualquer coisa dá strike. Nunca vi. Eu vou que ir esse som desse barzinho aí que tá tocando forrozinho aí. Dia de sal. Que deck? Na Copa Cacete. Na Copa Cacete? Tô usando deck de Guerreiro. Com o Joey. Ah. É, um deck barato, né? Quem é pobre tem que usar o que é barato. negócio do Renan deslumir que vai fazer um deck de, de, de Darkin. Darkan. Não, aqui é deck de Guerreiro. Deixa que de fazer uma deckin em burguesa, velho. Lembrando... É, lembrando fera aí, rapidão. Lembrando, você joga vai. muito bem. Então eu tô jogando com o que eu sei. Eu aprendi o deck de Guerreiro, montei ele e eu gosto de Guerreiro. Eu gosto do John, então tô com ele. O John só costuma pegar segundo lugar no anime, então sou fã dele. <risos> Ah, quem não é fã do segundo lugar, né? Yugi é protagonista, sempre é o primeiro. Mas é aquele cara que só, só peça e se ferra. Pior que ele só ganha na sorte, né? Já reparou no, no anime? Ah, velho. Sacar o destino em 30 cartas é pesado. Caraca, mano! Na primeira rodada o cara veio colocar uma fusão? O cara quer me farmar, viado. Não sei como é que é isso, mano. É, ah, é eu levei uma pecada daqui no primeiro turno. Meu irmão, ah, cara, é. o cara já invocou qual nome? Aquele do Paladino, que é com o Dragão Negro Sei Dragão é. Paladino Dark Paladins. Paladins. É. Essa é aquela carta que nenhuma carta magia pode afetar ele? Ou não? Hum. Se for, já vou usar o controle pra pegar ele. Pegar ele no flag. <risos> é o jeito, tem que usar o controle, velho. Eu tenho caribou, eu já vou fazer o teste com caribou. Se não funcionar com caribou, eu vou ter que usar o controle. Teste é, com é um caribou depois vai é, com é. controle. É. Pra ter certeza. É, é. ter certeza. Ah, funciona bem! Vamos é, ler aqui é, o que é. ele faz? Faz o um... dragão. Ah, ele ganha 1000 de ataque pra ganhar dragão em campo. Nossa. Ele... Então, você... É. Ganha 1000 de ataque. Oh então Ah, o cara tem um dragão. Por que o, o, o efeito não vê no, no Venus, Lost Blade? Ele vai entrar com 4000. De... Eu 4? acho que é só no teu, quando tá no teu campo. Quando tu bota um dragão, aí o, a, o dano dele aumenta. Ah, é pra cada dragão que eu tenho. Aqui o dragão do seu oponente. É. Ih, tá fudido, só tem Na melhor. verdade, é cada dragão no um cemitério também, vai se for o Dark paladin Ah, mas ele tá, tá ferrado, velho. Porque não <risos> tem o dragão no deck. Então, <risos> só tem o Guerrero, velho. Ele vai fazer o que com isso? Me diz. Cuidado que quem pode o dragão é ele, vai. Não, mas tem que estar no meu deck. Ah, então tá só. Tem que estar no meu campo. Ele vai ter que ir. Essa carta tá ainda é inútil aí. pra ele. Porque eu tenho, eu tenho um metamorfo aqui. Tenho um metamorfo e tem tenho um sargento. Manda de cara isso mesmo. Olha é. aí, perdeu. Vai perder. Esse black já era, velho. Desculpa você se informar, amigo. Você rodou. Sinta informar. Você rodou, amigo. Você rodou, amigo. Você rodou. Sempre te informar. Meu sargento tá com 1.900 de dano. Beleza. Mas eu ganho o dobro do ataque. Então, com meu sargentinho, me churuca eu acabo com o teu blade. Não o cara me vem com o dragão de 1.200. O que esse dragão de 1.200 faz? Quando esse card foi destruído, envio para o cemitério do... e causa danos. Ah, esse dragãozinho só acho que eu não ataquei ele. Só acho que eu não ataquei, senão eu ia tomar dano. Aí, ó. O blade que o cara invocou na primeira rodada já morreu. Agora me diz tá que o cara fez aquele shabu todo pra invocar esse, esse cara. Me responde. Perda de tempo. É. Perda de tempo. não um deckzinho de guerreiro, vale a pena. Não sei se tá certo esse deck de guerreiro, por verdade. Daqui a pouco eu dou um, um, uma crescente pra vocês. olha ó. Se eu que você quiser, eu te passo um deck de guerreiro. Amor, agora tá na defensiva, né, meu amigo? Não vai adiantar nada, meu amigo. Não adianta nada pra você. Se tiver um monstro, tu tá lascado. Se tiver um monstro, tu tá lascado. Ordem de carga. Não dá pra usar ordem de carga no sargento. Ele vai ter que tirar minha abóbora. Eu tenho um controle, eu tenho uma ordem de carga e tenho um metamorfo. Tá fodido. Ah, dar... ah, eu podia usar a habilidade do de sargento, destruir carta mágica. Que vacilei agora, hein? A carta mágica é o magento é. que destrói. Pera aí, sargento... Qual? Sargento elétrico. Não, é só trava. Só trava. Só trava? É, só trava a carta. Trava a carta? Então ele não pode usar a é. carta enquanto o sargento tiver, né? Mas, Sim, mas é... Pra baixo, já é bom. Já não, é bom, usar não usar seu oponente, Se tiver com a face para cima do seu oponente, logo não pode ativar. Ah, entendi. Ele trava a carta. Ah, então se eu travar todas as cartas na magia e uma coisa ali, não faz nada no jogo. Praticamente. Ah, mas... Acabou com o jogo. A do ideia nada, ainda né? é boa. Vamos ver se consigo é ativar alguma coisa aqui. Na boa, tô nem aí, rapaz. Eu vou com deck de arpia contra essa porra. Lá na fé. Acabou a partida pro meu negro. O maluquinho, o maluquinho, travou a carta magia que ele tem lá, o que é aquilo? Tá travada. Ah, cara, partida fácil com o deck de guerra. Apesar que eu não fui aquele cara com deck de Fênix, deck de nature, né? Não vieram aqueles deck meio roubado, né? Dragão zumbi. Né? Dachy. Daqui, né? Só Daquini né? e a Ice Club. Cara, acabei com o dragão Negro. Não, não dragão, dragão não Iver, Aqui, não. Aí é? verna. de odds vermelhos. Então tá. Sério, que deck esse cara tem, cara? Deck dragão é o que essa. Fala as cartas Não, tá, o cara veio com paladinha, depois veio com um dragão de fogo. Agora Pode ser um deck aleatório que os caras fazem. Com ah, falta é. de carta. Acho que é um deck aleatório mesmo. Tudo por causa da falta de carta. É cara. Me desculpa. Opa. O que usava, né? Caramba. Caramba. Caramba. Caramba. Cara, eu queria usar o dentro. Caralho! Cara, eu vou acabar com a partida agora. Vou acabar com a partida dele agora. Agora. Agora. Vou, vou fazer o quê? Vou sacrificar meu sargento. Sargento, vai pra casa. Não, sargento não. Vou sacrificar esse meu guerreiro aqui, meu paladino. Tirar esse dragão dele. Vem pra cá, dragão. E acabou a partida! É, foi uma partida rápida, simples. Porque você quer ser mais difícil copo é Copa Cacete? Ou é, ou é porque eu ainda, ainda tô lá no começo da Copa Cacete? Tu tá na primeira fase, ou na segunda. Na primeira fase. Como é que eu faço pra segunda fase? É. Então tá, é chega level 20. Ah. Na segunda fase. Na tá né? primeira fase só tá.. Agora. Tem três. A primeira só tá quem não conseguiu, tipo. Ah, pres... Não sei quem é. Só os iniciantes, praticamente... né? É, praticamente os iniciantes que ainda estão. Na segunda fase só tem deck chato, tipo Da Kine, deck de sem mãe. Cara, eu tô aqui na primeira fase. Deck volta, ninja. Eu tô, na... eu tô na... no primeiro estágio, só que no nível 7. Por que eu não consigo subir pro nível 8? São. Duas vitórias. São três vitórias no total pra ser seu V1 e... Ah... Ó, oh, os caras estão tá com 90 mil de pontuação. Por que a pontuação não aparece? Eita, tu tá pegando um cara com. Não, eu não tô pegando a fase não, 9, já... quando tá com Quando o cara tá com esse 9.000 é porque tá na segunda fase. Ele ah, tá no rank 9.000. Mas onde que eu vejo o meu rank? Nunca tô. Assim você tá, é, que você, é que você ainda tá na primeira aí, não mostra. Ah, só na segunda. Só quando eu tiver na segunda fase. Ah, então vamos com a segunda fase, né? Fazer o quê? Ah, mano, é bem tranquilo eu chegar na. Ah, é uma meu deve mais ter. uma partidinha, mais uma partidinha. Teu amigo saiu do Discord, gente? Aí Acho é... que sim. Aí, quem puder dar uma ajuda no apoio aí pra ajudar a gente, pra gente poder fazer sorteio aí no canal, os bagulho bem bolados. Que nem a gente fez. Ó, pegou o pente do Brasil. Bandeirinha do Brasil, brasileiro. Pode ser seu cacete. <risos> é brasileiro. Pô, seria legal se eu pudesse falar no chat, hein. Ah, quem vencer sobe, hein. Quem vencer sobe, hein. Aí. Quem vencer sobe, velho. O bagulho é louco, velho. Desculpa, tu não vai ganhar dessa vez, pro parça. tu não vai ganhar. Tu não vai ganhar. Se tu não informar, outra vitóriazinha rápida. Vai, Yugi. Ah, é já chato que o que para pensar, né, cara? Ô, Brunson, pode falar também, não tem vergonha não. Pode soltar franga, não tem vergonha não. Aqui <risos> ninguém morde, tá? É todo mundo parceiro aqui. Na paz. Pepinho? É, né? TV, cara, TV. Não entendi o que ele falou. O que você Ah, falou o da da televisão, televisão. Ah, TV. Tá explicado. É, é, é que se passar, se passar o jornal, o jornal da água, muito da strike, ah, com é, né? é pesado, é pesado. <risos> não, tu não pode passar 5 minutos de nada. que Não dá strike, velho. Aí eu tô com preguiça. De Sim, isso, tá É uma preguiça. Vamos lá, vamos lá. Motoqueiro. Que deck é esse? Cadê o um motoqueiro? Beleza. É um demônio. Ih, né? mano, é o nome da carta qual é? Motoqueiro da Lâminas de Disco. Caralho, é um deck fênix. De Vênus, na verdade. Legião demoníaca de boatos de corte. Outro? Um palhaço é. que ele... é deck de fênix. Caraca, deck de palhaço. Ele vou com um palhaço que quando vira tem o.. Um, uma... Ai, ai, tudo. Tem um negócio com virar, coisa do tipo. Não, ele vou com um palhaço direto, velho. Cara, se tu informar, velho. Vou acabar com, com o campo Yumi dele. Vai diminuir Cara, um deck a força. palhaço? Tá, é um deck palhaço misturar com o de Fênix, é o que tá aparecendo. Fênix não, acho que Fênix é bem provável ele tá de Fênix. Eu vou invocar um. Vou colocar um Guerreiro aqui, qualquer, aleatório. É uma defesa boa, dá pra aguentar o tranco. Cara, eu vou bater nesse motoqueiro. Ai, não, era porque ter invocado meu controle. Ah, deixa. Eu tô com um na mão ainda. Tirar uma carta... Não, não entendi esse deck dele, cara. O cara tem mais de 20 cartas na mão? O cara tem 23 cartas? É outro iniciante que não tem carta. é uma um deck certeza. Provável, provável, provável. Um deck que ele mesmo fez, né? Por falta de carta também. Não, ah, o Sky voltou. Opa! E aí, Sky? Cai. Caiu? Não, não, que eu... Foi uma partida. na qual cacete ali? Ah, ele. O, não consegue rodar Discord aí? O Duelix, tudo junto. Ah! No vai. celular. celular não. É muita pressão pro celular, né? Porque... <risos> pode, pode falar, pode falar que é iPhone, né? <risos> Aqui é a moto mesmo, aqui é a motocross. <risos> motocross? Pô. Oh. Puta caralho, acho que eu fiz Vamos uma merda lá. aqui, nesse sei o oh, Eu podia acabar com essa partida dele agora, velho. Acaba ou não, capo? Pô, na cacê, melhor você, quanto mais rápido, melhor, tá ligado? É, per... é apesar que eu perdi na outra, hein? Vacila, hein? Na outra eu não perdi. Não, não derrotei o cara e eu caí na outra, em vez de me dar uma rodada, né? O cara me debulhou na outra rodada, falei, filha da puta. Só não tem pena não, mas essa isso. É, é, é, KC, mano, não tem pena não. Pode arregaçar os caras quando quiser. Ah, mas nunca é chato, eu, eu é agressivo botei uma assim. Arpia e dois é egotista elegante. Sim. Hum. Eu, eu, eu botei três arpias em uma rodada. Ela ah, desistiu. Puta tá que pariu. Eu não, eu, vou é, fazer né? fazer. eu não desisto, não, não, não, velho. Ah, destruiu o palhaço aí. dele. O efeito do ativado. O que espalha faz? isso? velho, que bom. Ai, pode puxar da mão, monstro, velho. Pode invocar. É, é, é, é. Se ele puder invocar, eu tenho o metamorfo, fi. Nunca invoca esse monstro aí e tá fudido. Tem o metamorfo e tem o Caribo. Isso não vai te salvar da morte, Yuki. Não vai te salvar, velho. Sinto transformar. Antes, caralho, tu invocou um monstro de 3 mil de ataque acabou a partida, né? Antes. É. No começo, caralho, invocou um monstro de 2 mil de ataque e agora o que que faz? Fudeu. Fudeu não, nada. só dois pacote, mano. Não tinha muita opção. Não, invocou aquele dragãozinho de água lá. Lembra? Não, do, não tinha como ma ganhar, mano. Não tinha. Não tinha. Ele, ele destrói todas as cartas do campo, menos ele. Eu tinha na minha primeira conta que eu tinha uns um, dois dele. Eu só usava ele. Muito não, renunciado. Ah, é, não, renunciado. Ninguém eu tenho de... Ninguém conseguia Eu tal, tenho esse legal, deck. Legal. Nossa, cara, cara, cara, mano, eu jogava. Eu, a primeira Copa KC que eu joguei, eu joguei de renunciado, mano. Man, eu, eu tenho três passos e três Semgiu por isso, velho. Renunciado. Só por causa renunciado. do renunciado. Mano, renunciado era nojento. Os então, caras ah, não sabiam o que fazer, os caras ficavam paralisados. E quando, eu tinha dois dois? Não, e quando tinha dois renunciados? É eu tinha dois, eu tenho dois. Não, meu eu nossa. tinha só um, eu, eu era o meu. Filho. Eu tenho dois. Eu consegui farmar o segundo. Não, eu, eu passei ah. pelo dos do, primeiro evento, aí depois, depois só tristeza. Não, mas o primeiro evento, eu formei dois no primeiro evento. Não, não, caralho, dá pra fazer isso? Dá pra ter farmado, se tu formasse o máximo, tu formava um renunciado, se tu passe o, o coisa lá tu ganhava o outro renunciado, lembra? Então eu tive dois, isso, o era em um milhão e pouco. Isso. Comparmei dois anunciados. Se eu tivesse participado do segundo evento, eu tinha três anunciados. É. anunciado era foda. É. Porra. O Mundo Toon, outro deck que era horrível jogar contra. Eu tenho o Mundo Toon. Eu pensei por... Não, mas habilidade... Level 20. Mundo. Habilidade, Mundo então, Essa que era foda. Ah, Mundo Toon. Né? É. Essa habilidade era foda. Puta que pariu. Tu não podia atacar, velho? Quase? O cara invocava um monstro 3 mil, 2 mil de ataque na primeira rodada. Fazer o quê? Tô <risos> E falou. Eu acho que você não pode reclamar. Que tivesse a mão um, a que é chamada a mão Tum, não tinha como ninguém ganhar. Porque ela pega um do inimigo e transforma ele em monstro Ou seja, e pode atacar diretamente. Caralho, é que não, hora! Essa cara é. não, tem, vida? não, não ah, tem? Não, não tem não. Ainda não tem não. Cara, Ainda se eu tivesse, não, é. ai, ia ser bom, hein? ia ser interessante. Ó, gente, ganhou outra vitória aqui, ó. Apesar que eu tô pegando os iniciantes, é que nem bater em cachorro, em cachorro sem pata, né? Em cachorro manco, né? É, mó tranquilo, velho. Né? É feio. Eu tenho. Eu quero ver na segunda etapa. Como que vai esse moleque de guerreiro vai, vai agir? Só ó. tem daqui, como eu já disse. Só tem daqui, né, viado. Tá irritante, mano. Quero ver eu ganhar vi do meu que guerreiro. Como eu ganho aqui. Quero ver ganhar do meu guerreiro, rapaz. Tô convidando todo mundo é pro X1. Qual guerreiro só tá? É de fogo? É, é que Eu, eu tô com o de fogo aqui. Eu tô com o deck de vagabundo aqui vou tempo. Vou mostrar pra galera aqui. Vou abrir o um pack aqui pra galera ver um packzinho. Graças essas 780 gemas que eu tenho. Não, não quero ir pra copa cacete, não. Vamos lá. Eu vou colocar o nome, o nome desse jogo: Arregaçando na copa cacete. Hum? Vamos desmoronizar o vídeo pelo título? Vamos mais. É tipo. Perdeu dinheiro, tá? Não, mas o que importa é a galera curtir, né? Não Clickblade bom, né? É esse deck aqui do Guerreiro lá? Queria lá? Não, eu, tava, eu tenho que ver hoje de madrugada o Renan xingando pra caralho, é muito bom. Caralho, o cara, deck daqui da Daquina é irritante é, demais. É, é porque faltava uma hora mais. pra eu pegar o nível 20 antes de resetar. E o pior, e eu abri, tá ligado? Caralho, foi muito só. Vamos abrir o pack aqui, esse packzinho aqui, vamos pegar mais personagem Guerreiro. Eu quero pegar esse 1900 aqui. Qual pack tá abrindo? O service of King. Alguma coisa assim. Vai conseguir aglutiar alguém, vai conseguir aglutiar. Tá ah, a máquina, veio os, os três, foi máquina. Opa, opa, opa, brilhou, brilhou, brilhou. Por favor, por favor, por favor. Escudo Drenador. R, R, não, R, escudo, não. R, não veio uma sr Escudo Drenador. Quando o um monstro dos oponentes declara um ataque, escolhe um monstro, um atacante, negue o ataque. E, é, e acontece, ele engano. Ah, tá, ganho, ele ataca e não ataca e ganho a vida dele, certo? O ataque dele. É como, é como se fosse um controle. É. controle aqui que não é controle, né? O Co do drenador. Ah, tu tá abrindo o ah, pacote do Mago do Caos, é isso. bom, é bom. Ah, esse, é bom Esse pacote que eu tô abrindo. É, as armadilhas daí são ótimas, cara. funciona em muitos é. decks. Boa uma pergunta. A ultra rara desse não sei se é o Mago do Caos, é boa? Mago não, do Caos... É que de... Não, é uma, merda. Tá uma merda. é uma merda. Cara, só dá pra fazer deck meme, Pá, tá ligado? Peguei o Guerreiro Cruel. Guerreiro Mas de meta. deck meta não entra não, por enquanto. Um deck de Mago... Não tem nenhum deck de Mago meta, por enquanto. Ah, de guerreiro deck tá, tá bonzinho de Guerreiro. Mago... Né? Deck, de... deck, de... deck de... Deck de Guerreira tier 2, praticamente. O que é tier 2? É. um nível do deck, tipo. Tia 1. Tia 2 é embaixo do Tia 1, tá ligado? É tipo, literalmente por tipo, nível. Nível 1, nível 2. Ah. Nível 1 normalmente é só aqueles decks que é bem escroto. Tipo Dakini, <risos> Red Eye Zombies. Não, Dakini é top 1, tá ligado? Ó, peguei, Mas... uma, peguei uma carta aqui, ó. Guerreiro da Lâmina Sombria, Capitão do Mundo Cruel. Uma vez por tudo você pode manir um monstro, de trevas no seu cemitério para alvejar um monstro luz nível 4 ou inferior e controlar o seu oponente. Equipando ao alvo desse card, só é possível equipar um monstro por vez. Ah, enquanto esse card... Não gostei. Vou ter que ter... Cara, vamos comprar mais 5 packs. Desse... Eu quero mais guerreiro. Eu quero mais guerreiro decente para montar meu deck. Quero ver esse guerreiro de... de... boladão aqui de 1900. O block aqui é muito, muito máquina, né? Guerreiro nível 4. É, tem o Genex, Genex. Genex. Opa, brilhou, brilhou, brilhou, gente. Opa, ele botou a carinha, botou os olhos. Carta magia, eita merda. Carta magia dessa. ser a. Decisão, não é, não é SR. Decisão dolorosa. Envie um monstro normal do nível 4 ou menos do seu deck para o centro cemitério. Se isso acontecer, adicione um monstro com o mesmo nome do de um deck na sua mão. Isso pode evitar um ataque. Tá, esse aqui é pro deck de Ojama. Na verdade, funciona para o gema também, porém funciona para a partia. Não, é. não me serve. É, é, é verdade. Peguei uma SR que não, que não me serve para nada. É, cara, não veio nada, que bom. Nenhuma das carta que veio que eu queria veio aqui. É, gente. Peguei duas SR. Nenhuma das que eu queria. Triste, mas. Vou mostrar o deck para a galera aí, que eu queria ver aí rapidinho para finalizar o vídeo, porque o vídeo tá ficando muito grande peguei aqui, beleza Joy, entra aqui no Joy Joy, Joy Ó, Ó gente, esse aqui é o meu deck Cadê? Opa, aqui Carrega, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 monstros 5 cinco, cinco magia e 4 armadilhas total de 20 cartas Apesar que eu tô vendo que essa sala de carga não tá me ajudando muito. Essa aula de carga, nem esse monstro de 3 mil aqui que tá me ajudando. Se guarda da batalha do rei. Mas por turno você pode oferecer um monstro tributo no tipo guerreiro. Esse axis card para cada monstro. Oferecer um com tributo, ganha um ataque adicional. Ah, é. Além de ser difícil invocar esse monstro, é difícil usar essa habilidade dele. Apesar que 3 mil de ataque, velho, né? um monte de estrela é um ataque bom, né? É? é. não a gente tá é ruim, né? Mas não vale a pena o esforço. Vilhemos é assim. É, ele tá aí, só para é dizer fácil. que tá dizendo que tá, ele tá ali, mais só pra dizer que é um monstro pro invocar. Tem um monstro forte no deck. Então gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal aí, compartilha, deixa o seu like aqui. fui! Valeu!